Hey, hey detetives e ninjas, estou aqui com um vídeo para mostrar a vocês como criar uma conta no Clube Pinguim Rewriting, você vai digitar no blog Clube Pinguim Rewriting, é... a gente vai clicar, mas vamos clicar aqui em Play No, e tipo assim gente, o Clube Pinguim Ride era para o Flash Play, você sabe que todos os jogos do Clube Pinguim pirata era para flash Play mas esse daqui é pro, é o pro HTML ou seja mudou o bagulho lá eu, eu já tinha uma conta de 2018 o clube foi o primeiro o primeiro que eu entrei mas eu perdi tipo meu nome já aí vocês vão escolher uma cor aí eu prefiro escolher uma cor azul você vai escolher o nome do seu pinguim. Vou colocar aqui: Cremio, dá o no nome de exemplo. Você escolhe o seu nome. Você não confirma o Recapt, Por último, você deixa o Recaptail para confirmar. Por último, você concorda com esses bagulho aqui. Esses aqui não precisa, não. O último não precisa. Você concorda com a política de, de privacidade e, e a regra do Scoop Pinguim Wide. É, depois você vai digitar, digitar, escolher, é, fazer, criar uma senha. Vou digitar, você vai ter que colocar uma, uma letra maiúscula na senha para ele aceitar. Eu vou colocar aqui, ó: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí eu vou colocar A maiúsculo, aí eu posso colocar B minúsculo e C minúsculo e D minúsculo. Aí eu vou confirmar a senha. Vou colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis A maiúsculo, B, C, D. Você vai digitar o e-mail, verdadeiro. Mas é um e-mail que você criou somente para o Clube Pinguim. Não email, não e-mail seu que você usa para várias coisas. O um e-mail somente para o Clube Pinguim Light. Porque o Clube Pinguim Light já sofreu uma data brecha que expôs todo é, o e-mail e a senha e o nome do pinguim. Expôs é, na internet. Foi uma data brecha. Mas, né? Se acontecer de novo, pelo menos você está com e-mail, que é somente para o Clube Pinguim. Ah, e a senha do, do e-mail tem que ser diferente, né? Cremilda... Cremilda... Deixa eu ver... Cremilda só. Cremilda Pucciani, arroba .com, ou arroba gmail.com Vocês vão criar ou no Google ou no Microsoft. Vocês podem criar no grupo no, no Microsoft. Aí vocês vão confirmar o Recaptcha por último. Eu sei que ele está aqui em segundo. Mas ele é o último. Porque se você demorar ele vai Recaptchar. Ele vai desfazer. E você vai ter que refazer. é meio chato. Quando aparece aquelas imagens. E você vai clicar em play. Aí, é, deixa eu ver. Possum Audit é tão fraco. Por favor. Não use esse, esse número sequencial. Ou padrão. Entendeu, gente? Você tem que dar uma senha forte Hey! Hey, Detetives em Ninja! É, o vídeo bugou, como vocês podem ver E eu tô aqui para mostrar como é como é o Clube Pinguim Rewrite Reescrito, já que bugou Não vai dar pra ver, eu tô fazendo outra gravação Ó, oh, tipo assim, dá tudo errado na minha vida, porque, tipo, o Bandcamp começou a travar do nada, gente. Então, dá tudo errado, sempre quando eu vou gravar, sempre dá alguma coisa errada. é Pelo menos, arrumei o microfone que tá agora pelo celular, pra minha voz sair melhor. E esse daqui é o Clube Pinguim Reinscrito. É, o que eu fiz no vídeo anterior... A voz está saindo, mas só que o vídeo não está. Então isso daqui é o Acadouro, É o Dock. Vamos para a Praia do Farol. Então, vamos, é, gente, como o Fresh Play acabou, é, muitos jogos não estão fun funcionando, muitas coisas ainda não estão funcionando, porque eles estão ainda é, transferindo as informações para o HTML. Deixa eu ver se algum jogo Tá funcionando aqui Vamos no Na praia Já tá engolindo meu cuspe aqui Cadê? Não tem Eu acho que não tá funcionando Tá, tá vendo? Tá em desenvolvimento, em desenvolvimento por HTML Ou seja, não tá funcionando gente As maioria dos jogos E eu acho que nem As is... As os selos. Então, muita coisa não tá funcionando. Eu tinha uma conta chamada em que foi minha primeira em 2018. Mas eu não consegui recuperar, eu quero recuperar ela. É, essa aqui é a última conta que eu vou criar no Clube Pinguim inscrito. Porque eu já criei uma chamada Felbrain em 2011, mas eu acho que eu esqueci também. É, vamos aqui pra cima, daqui é o farol. Eu esqueci... É... Por que tá alguém dentro da luz, gente? Amigo! Amigo, tu, tu tá bem? Mano, o cara tá dentro do farol, gente. Como é isso é possível? Nossa, tá bugadão, gente. Tá funcionando nada. Olha lá, tá vendo? A maioria dos jogos estão em desenvolvimento. Então, vocês têm que esperar. Deixa eu ver... É, tá tudo em desenvolvimento, eu não vou tentar mais nada. Mas eu acho que nenhum selo tá funcionando. Vamos testar o, o selo aqui. Deixa eu, eu me conectar no estádio. Mas dá pra jogar. Você que gosta dessa versão, é a versão mais antiga. É uma versão que eu não gosto muito, mas eu já fui dessa época, de 2011, né? Que eu comecei em 2011. Aqui, ó, o selo não tá funcionando, Eu até perguntei no vídeo anterior que bugou né, se o selo estava funcionando, mas eu acho que não estão funcionando os selos nem os jogos. Mas aqui para quem gosta de clube pinguim eu acho que não vai ter problema em esperar um pouco. É de esperar um pouco as coisas acontecerem, né? De esperar eles desenvolver, desenvolver tudo. Porque... aí só... Em, ah, não tá funcionando também E a gente ouviu que o Taborda me deu... É, me deu algumas ideias de vídeo que eu vou trazer de volta Como o segredo dos catálogos Eu vou trazer, também não tá funcionando Também... não dá pra fazer nada no Clube Pingo Não tem nada funcionando é, Nem os poços eu, eu fiz no vídeo anterior Não tá funcionando então, não tente fazer também o Pet Shop é para você comprar os proofs de estimação. Não está funcionando também. Já tem até uma placa aqui. É, isso aqui também não está funcionando. Você vê que nem a seta aparece para clicar. Porque não está funcionando. Então, eles estão desenvolvendo para o HTML. O Taborda me trouxe vídeo para mim fazer. Vídeos, tipo, que eu fazia antes, é, me deu ideia que eu vou trazer o segredo do catálogo, é, eu vou trazer, eu não vou trazer mais mini-jogos, eu tentei trazer os mini-jogos, é, não deu certo, no New Club Penguin, né gente, o New Club Penguin também tá nesse sistema de, de é, transferir, transferir ação, Pro HTML. Eu acho que eles estão passando pro HTML porque eu ainda não vi como é que tá lá. Eu já sou um espião já. A tela aqui pelo menos tá funcionando. Fogo vamos deixar no fogo. É, e eu vou trazer esse vídeo. Então gente, eu vou encerrar por aqui. Porque vezes a, a, aqui é a ilha. É só vocês entrando para explorar mais. Deixa indo Forte de Nevada aqui É a versão antiga do Clube Vai Cadê? Ó, não vai estar tá funcionando os selos Era pra vir ganhar um selo aqui, ó. Tá vendo? Não vai Olha lá, tá em desenvolvimento também Eu vou tentar recuperar minhas contas antigas Porque eu não quero ficar com essa conta nova e eu tipo assim eu, eu não eu não gostava de vir pro clube pinguinho white agora que eu vim né ah tem um iceberg também iceberg também não tá funcionando acho que até para girar ele para afundar o iceberg não tá funcionando gente. ah esse aqui tá funcionando ah vá mentira eu acho que vai bugar se eu entrar é, então vou encerrar aqui ó oh, aqui tá cheio. É, o clube pinguim tá, é, é o que tem mais jogadores jogando, então por isso que eu vim aqui pra ele, antes eu não vinha por causa do clube pinguim online E por causa que eu não gostava muito também, mas é clube pinguim né gente, a gente tem que gostar, que o bagulho é louco Só deixa eu... a última análise aqui, é, deixa eu ver se tá dando pra comprar roupa, por favor não demora aqui ó estilo pinguim ferberary 2021 é tá, acho que tá funcionando deixa eu comprar alguma coisa pra ver se eu posso comprar vou comprar a coisa mais ridícula que tem provavelmente não tem né deixa eu ver vou comprar melhor nem tem dinheiro para isso Ah, eu vou comprar esse chifre de corno. Essa cabeça de corno. De algo assim, né? Desculpa aí. Acho que deu pra comprar. É, deu pra comprar. Tá funcionando. Fazer comprar tá funcionando normal. Então esse é o vídeo, gente.